Olá, meu nome é Sátia Nostens, eu sou engenheira de alimentos com graduação, mestrado e doutorado pela Unicamp. Eu moro em Suzhou na China e trabalho na Universidade de Suzhou. Um trabalho ligada ao departamento de engenharia química da universidade desenvolvendo pesquisas na área de engenharia de bioprocessos. O meu foco tem sido no desenvolvimento de um sistema de digestão in vitro. Esse grupo que eu trabalho há muitos anos, há muitos anos, vem desenvolvendo esse modelo, né? E a parte do estômago, e intestino delgado, já está completamente definida. Mas Ainda há necessidade de estudos para desenvolver a parte do intestino grosso, que é bem relacionada com a minha área de pesquisa, que é a engenharia bioquímica, onde a gente trabalha com microorganismo, a gente trabalha com enzimas, né, e, e utilizando diferentes meios de cultura. Esse trabalho tem como foco realizar testes em alimentos, em suplementos alimentares e em medicamentos para verificar quais são os tipos de transformações que ocorrem durante a nossa digestão e assim verificar melhor quais são as qualidades né, que esse alimento ou esse medicamento podem exercer né, e se eles atingem né, o local onde eles deveriam atingir, da forma que eles deveriam atingir né, e sem a necessidade de realizar testes em animais. No meu caso é muito importante ter a colaboração porque quando a gente Trabalha com, com isso que eu trabalho, com esse sistema de digestão in vitro, né? Na verdade, cada país tem costumes diferentes, cada país tem assim, as pessoas, né? O sistema digestivo das pessoas é diferente. Então, para a gente que desenvolve esse tipo de sistema, é quase essencial que a gente tenha colaborações com pessoas de diferentes áreas. Enquanto eu estava no Brasil, eu segui a carreira tradicional, assim, acadêmica, né? Eu terminei a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o postdoc, até ser aprovada no concurso e me tornei professora na Universidade Federal de São Paulo. Mas após alguns anos, o meu marido foi transferido aqui para a China e nós viemos para cá porque a oportunidade era muito interessante para ele. Chegando aqui na China, eu tive um tempo de adaptação, né? Durante esse tempo de adaptação, né, eu comecei a realizar algumas consultorias avulsas, somente na área de tecnologia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, e para indústrias. Né? E o que eu achei interessante é que havia aqui assim um grande apreço pelo fato de eu ter doutorado, pelo fato de eu ser professores pela indústria. Então, eu resolvi procurar inicialmente uma vaga na indústria, porque era algo que eu também sentia necessidade já que toda a minha experiência na área industrial vinha somente de estágio durante a graduação. E assim, logo depois arranjei uma vaga numa grande indústria de alimentos aqui na China e trabalhei lá durante alguns anos. A China ela tem um volume de pesquisa que é, assim, é muito grande. né é muito dinheiro, tanto as indústrias quanto as universidades e o centro de pesquisa estão investindo em pesquisa, eles estão realmente buscando essa área de inovação, estão realmente buscando atingir um nível de excelência. Né? Mas aqui ainda há uma demanda, porque para esse nível de investimento que eles, que eles, que eles querem fazer, né, na verdade, não há pesquisadores suficientes aqui na China uma das pesquisas que eu realizei lá, que era era uma parte de, de desenvolvimento de produtos, né, de pesquisa e desenvolvimento de produtos. E uma das pesquisas era era era relacionadas em como era em como desenvolver alimentos em que a gente pudesse controlar a digestão de alimentos. Seja um alimento para uma que tivesse uma aplicação para pessoas, para os esportistas que precisa uma liberação controlada de, de energia ou para pessoas que precisam ter uma um aumento das da de saciedade, né? Ou inclusive ou, ou para idosos que já tem uma dificuldade, já tem um problema de digestão. E durante essa minha pesquisa lá, tentando desenvolver esses novos produtos, eu percebi que havia uma dificuldade muito grande, porque eu conseguiria facilmente identificar como a digestão ocorre nos ingredientes, mas não no produto final. Porque os sistemas tradicionais utilizados, eles não consideram a estrutura do alimento em si. Né? E procurando por e-mails, procurando por, pela internet, nas bases de, de dados, né, de científicos, eu acabei achando alguns artigos publicados do grupo em que hoje eu trabalho. E eu achei muito interessante, né? e era na cidade onde eu morava. Né? Então eu mandei inicialmente um e-mail para os autores correspondentes desse, desses artigos, né? Procurei a universidade, procurei o departamento, também o site, era tudo chinês, mas consegui identificar mais ou menos o departamento. Mandei e-mail também para alguns professores aleatoriamente né, do departamento e um dia eles me chamaram né, para que eu pudesse conversar. E a minha conversa com eles foi basicamente que eu tinha interesse, eu, tinha um, eu senti um grande interesse, que eu tinha um grande interesse em desenvolver pesquisa nessa área, né, Que eu estava já envolvida em pesquisa nesse, nesse sentido já há quase dois anos, e eu ter, eu estaria interessada né, se, ele, se houvesse uma forma de eu participar da, da pesquisa. Então, logo depois, eu fiz a entrevista oficial com eles né, e acabei sendo aprovada como lecturer né, inicialmente, enquanto o projeto, né, que era o projeto que envolvia a parte do intestino grosso, estava sendo aprovada pelas pelas agências de fomentos locais tem uma palavra assim que eu gosto muito mas que na verdade o chinês não usa muito né? mas eu, eu gosto porque é uma representação literal do que significa chama ma ma, hu, hu. ma, ma hu, hu significa cavalo cavalo tigre tigre e o significado disso é uma coisa que é feito mais ou menos. Né? imagina que não ficou nem cavalo nem tigre, ficou uma coisa mais ou menos. Hoje em dia o chinês não usa muito isso, mas eu acho que, acho que nada representa uma coisa mais ou menos do que uma mistura entre cavalo e tigre.